Laracna era um ser maligno em forma de aranha gigante, da mesma espécie que vivera outrora na terra dos elfos no oeste, ela era o terror sombrio de Kirith Ungor, uma grande aranha que se alimentava de elfos, homens e orques. Uma das terríveis bestas da Terceira Era e mãe das aranhas de Treva Mata. No vídeo de hoje vamos conhecer a história completa de Laracna, a grande, última filha de Ungoliant, a assolar o mundo infeliz.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 sobre os benefícios clique no primeiro link da descrição quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel esse é um vídeo muito especial porque todas as ilustrações são do meu amigo ilustrador tolkieniano Dequinha algumas ilustrações são do portfólio que ele já tinha outras ele fez exclusivamente para esse vídeo vamos dar aquela moral para os nossos artistas brasileiros Laracna em português é uma tradução do texto original em inglês shilob então nas versões originais do dos livros e filmes em inglês, você não vai encontrar o nome Laracna, e sim Shilob. Shilob é um nome Westron, é a fala comum da Terra-média, que significa aranha-fêmea, ou literalmente ela-aranha, por isso foi traduzida como Laracna. É uma combinação da palavra inglesa she, uma fêmea ou ela, e a palavra dialetal inglesa lob, aranha. Essa palavra lobby se tornou um prefixo para formar nomes de alguns animais que lembram aranhas, como lobster, que significa lagosta em inglês. Robert Foster erroneamente classificou o nome como Sindarin em seu livro The Complete Guide to Middle-earth deixando de fornecer uma tradução. Laracna era muito semelhante a uma aranha, porém extremamente maior do que as grandes feras caçadoras e mais terrível que elas por causa da sua malignidade. Tinha uma cabeça saliente com dois grandes aglomerados de olhos e também grandes chifres e por trás do pescoço curto que parecia uma haste estava o imenso corpo inchado balançando e bambeando entre as pernas seu grande volume era negro borrado de marcas lívidas mas o ventre embaixo era pálido e luminoso e emitia fedor, as pernas eram arqueadas com grandes juntas salientes altas sobre o lombo dela e pelos que se eriçavam como espinhos de aço e na extremidade de cada perna havia uma garra, seu couro anti era tão grosso que não podia ser perfurado pela força dos homens, nem que um elfo ou anão tivesse forjado o aço, ou a mão de Beren ou de Túrin o empunhasse, apenas se o próprio peso da criatura o forçasse contra a lâmina, façanha que Sam realizou com ferroada. Não tinha ponto mole, exceto os olhos, que também eram muito sensíveis à luz. Não sabemos quando Laracna nasceu, mas sabemos que ela era a última filha de Angoliant e vive Vivera em Beleriand durante os dias antigos, em Ereb Gorgoroth, as Montanhas de Terror. Enquanto residia nas Montanhas de Terror, Laracna e seus parentes possivelmente lutaram contra Beren quando ele atravessou as montanhas para entrar em Doriath. Fugindo da ruína, em algum momento durante os Anos Sombrios na Segunda Era, Laracna veio para Mordor e estabeleceu seu covil no alto de Efelduath, as Montanhas de Sombra. Habitou ali muito antes de Sauron reivindicar Mordor como sua e começar a construir a sua torre Barad-dûr por volta do ano 1000 da Segunda Era. Laracna não servia a ninguém senão a si mesma, bebendo o sangue dos elfos e dos homens, inchada e obesa com enfim ruminação em seus banquetes, tecendo teias de sombra. Ela casalou com sua prole, que ela mesma matou, mas suas ninhadas menores se espalharam de vale em vale, desde Efelduaf até as Colinas Orientais, Dol Guldur e os fortes de Treva Mata. As aranhas que Bilbo e os anãos enfrentaram em Treva Mata eram filhas de Laracna. À medida que o poder de Sauron crescia, as pessoas deixaram as fronteiras de Mordor e Minas Ípheld foi conquistada pelas forças de Sauron e se tornou Minas Morgul. Elfos e homens não se aproximavam mais de seu covil e Laracna teve que recorrer à caça de orques que ela considerava alimento fraco e ruim. Sauron sabia que Laracna vivia em seu covil mas permitiu que ela morasse lá, porque ela era uma excelente guarda na passagem de Cirith Ungol, que levava a Mordor, mesmo que ela devorasse alguns de seus orques. Se de vez em quando Laracna capturasse algum para amenizar o seu apetite, era bem-vinda, Sauron podia dispor deles. E às vezes, assim como um homem pode jogar um petisco para sua gata, ele a chamava de sua gata, mas ela não lhe pertencia, Sauron lhe mandava prisioneiros para os quais não tinha melhor uso, Fazia persegui-los até a cova dela, e relatos de como ela brincava com eles lhe eram trazidos. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. Em 2980 da terceira era, enquanto procurava pelo um anel, Gollum encontrou Laracna. Ele se curvou a ela e a adorou, prometendo trazer-lhe comida. Shagrat, o capitão dos orques da torre de Kirith Ungol, supôs que Gollum não era um bom alimento para Laracna e que Gollum tinha um acerto. Com a Nobre Senhora, como chamou Laracna. Em algum momento entre os anos 3009 e 3017 da Terceira Era, Gollum se aventurou a entrar em Mordor e foi capturado por Sauron. É possível que ele tenha entrado em Mordor pela passagem de Cirith Ungol. Quando Gollum foi libertado de Baradur em 3017 da Terceira Era, os orques da Torre de Cirith Ungol receberam ordens para deixá-lo passar e o capitão dos orques, Shagrat, sabia que Gollum havia usado as escadarias de Kirith Ungol uma ou duas vezes desde então e se referia a Gollum como safado dela, sim safado de Laracna. Durante a Guerra do Anel, Gollum conduziu Frodo e Sam para Mordor e em 11 de março de 3019 da terceira era, enquanto os dois hobbits dormiam após subirem as escadas de Cirith Ungol, Gollum escapou sorrateiramente para visitar Laracna, curvando-se diante dela. No dia seguinte Gollum levou Frodo e Sam para os túneis no covil de Laracna e os abandonou na escuridão ele esperava que Laracna comeria os hobbits para que ele pudesse encontrar um anel posteriormente entre os ossos e roupas que Laracna geralmente deixava para trás, deixados na escuridão, Frodo usou o frasco de Galadriel como fonte de luz, Sam e ele puderam ver dois grandes feixes de olhos com muitas janelas, eram olhos monstruosos e abomináveis bestiais e no entanto, repletos de propósito e deleite hediondo, olhando com satisfação a sua presa, apanhada além de qualquer esperança de fuga, eram os olhos de Laracna. Quando Frodo desembanhou sua espada ferroada e avançou na direção de Laracna, segurando também o frasco no ar, a aranha gigante fugiu do brilho do frasco e da espada luzente diante de si. Frodo e Sam conseguiram fugir do túnel para fora da passagem de Kirith Ungol, mas Laracna os alcançou. Enquanto ela foi em direção a Frodo, Gollum apareceu e iniciou uma luta com Sam. E após ter vencido Gollum, Sam voltou para ajudar Frodo tarde demais. Laracna já havia picado Frodo no pescoço com seu ferrão venenoso, o que causou em Frodo um coma semelhante à morte, enganando assim Sam, que pensou que seu patrão estava morto. Transtornado, Sam partiu para cima de Laracna, alcançou a espada de Frodo e lutou ferozmente contra o monstro. Mesmo após feri-la de diversas formas, nenhum ferimento foi suficiente para parar Laracna. Seu couro antiquíssimo era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 próprio peso contra Sam, que portava ferroada voltada para cima, empalando assim a aranha cruel. A lâmina penetrou fundo à medida que Sam era lentamente esmagado contra o chão. Laracna jamais conhecera tal angústia, nem sonhara em conhecê-la em todo seu longo mundo de maldade. Nem o mais robusto soldado da antiga Gondor, nem o mais selvagem orc aprisionado, jamais se opusera a ela da daquele modo, nem atacara com lâmina sua bem amada carne. Mesmo muito ferida, Laracna ainda tentou um último ataque a Sam, mas foi completamente derrotada quando o hobbit utilizando o frasco de Galadriel, clamou em alta voz a Elbereth o cristal se iluminou de repente como uma tocha branca em sua mão, flamejou como uma estrela que saltando do firmamento, crestasse o ar escuro com luz intolerável, nenhum terror assim vindo dos céus jamais havia queimado antes na cara de Laracna, seus raios penetraram em sua cabeça ferida e o entalharam com dor insuportável e a terrível infecção de luz se espalhou de um olho a outro, ela caiu de costa golpeando o ar com as patas dianteiras, rolou de lado e começou a rastejar, garra após garra, rumo à abertura no penhasco escuro atrás dela. Totalmente ferida, ela fugiu para seu covil e não foi mais vista pelo restante de O Senhor dos Anéis. Não se sabe se Laracna se recuperou de tão grandes ferimentos, ela pode ter morrido devido aos ferimentos ou de fome causada pela sua incapacidade de caçar enquanto estava cega. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Deixem nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo com ilustrações exclusivas, seus comentários ajudam a divulgar os vídeos. As as redes sociais do Dequinha estão na descrição, sigam ele lá e confiram muitas outras ilustrações surreais. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre com o meu link da Amazon. Não tem custo adicional e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará caso se torne um membro. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman.